Alô, velho cocada, quanto tempo? Não, não era não? Aquela comemoração que eu fiz lá do meu apartamento no Portal do Sol com aqueles foguetões e bombas, não era no Almedão. não? Não era gol do Botafogo não? E era o quê? Deixe de brincadeira. Era os bandidos comemorando o aniversário de uma facção que se instalou na Paraíba. E o otário aqui achando que era um jogo do Botafogo e vibrando lá da janela. Ei, botinha maravilhoso. Era os bandidos. Tinha político aonde? Político na manifestação dos bandidos? Não. não. Olha, não exagere não, cara. Você... Quem era? Não, Raíssa, ela não. Olha, apura esse negócio, não, não acredito não, Raíssa não é disso não, não. Não, ela tava numa comunidade, meu. Ela é uma vereadora, ela vai às comunidades. Ah, mas eu ouvi a explicação dela. Ela foi à comunidade atender uma demanda. Pra... Bom, se sábado à noite, tarde da noite, é hora pra se discutir essas coisas com comunidade, aí eu não me interessa, mas eu acho que ela... Não, não... E era o aniversário dos caras, meu amigo. O aniversário do, do, do cara não era naquele dia, não? Não, Cocada, você tá querendo complicar demais, cara. Não, eu não acredito que Raíssa Lacerda tenha nada a ver com aquilo, não. De jeito nenhum. Agora que a bandidagem está tomando conta... <risos> aí ouviu a declaração do, coro, do comandante da polícia. O, o, a jornalista perguntou a ele sobre a, a, a comemoração da, dos bandidos. Ele disse, isso aí é coisa que você está inventando aí. Eu não estou sabendo disso, não. <risos> e a negada metendo bala com força, viu? Tudo que... Rapaz, olha aqui onde nós chegamos. Nesses dias, do jeito que a coisa vai, anota o que eu estou dizendo A bandidagem vai fazer pedágio na epitácio pessoa Você vai com sua família, seus filhos, aí o, o bandidão faz assim Ou me dá tanto ou não passa Do jeito que a coisa vai Agora perca essa mania, cara, de estar acusando as pessoas A pobre da vereadora tem nada a ver com isso Ela foi um aniversário lá Valeu, cocadinha. Um abraço, viu, meu amigo. Agora, menos veneno, menos veneno. Você está muito venenoso. Ô, caba venenoso da gota. Valeu, meu irmão. Um abraço. Cocada é venenoso, viu? Sempre venenoso.